É, essa, ele ficou sabendo que o Coletas agora vai ser só pelo faturador e o Places também. Vai ser mesmo? Vai sair finalmente isso? Vai ter que usar faturador ou não? Sim. Houve essa ativação já para agências agência de envios, onde vendedor que tem produto que fez, sei lá, a venda na sexta-feira, eu acho, já está lá, tipo, emita sua nota fiscal. Com o faturador. E, e vai ter que ser pelo faturador, não vai mais permitir que a gente plugue outros, outros RPs ali no caso. Isso é, é, é a mesma coisa que o fulfillment, né? O fulfillment, ele tem, você tem que usar o faturador, mas se você tiver o Bling ou o Time, você pode utilizar. Importar depois, sim. Sim, é, você pode importar depois, porque os dois têm integração com o nosso mas, programa. Mas a geração efetivamente vai ter que ser faturador. Faturador. Boa. Pessoal, o que, que isso representa, tá? Trazendo é, de forma clara aqui. Acaba a jogada fiscal que ainda tem muito seller fazendo, que é emitir uma nota com outra empresa para colocar dentro do coleta e dentro do places para baixar a questão fiscal. Vai ter que emitir no CNPJ, que já está na conta. É algo bola cantada já há bastante tempo, isso daí, tá? A gente já vem alertando os nossos alunos, quem acompanha a gente com mais frequência aqui, já vem sendo alertado quanto a isso, porque se você não estava preparado, não estou aqui para falar se certo ou errado, fiscal ou não fiscal, isso aumenta a sua carga fiscal. Então se prepare, mas isso nivela o mercado, tá porque isso faz com que quem faz certo tenha certeza que todo mundo está fazendo certo. Então isso daí nivela o mercado. É... E além disso, isso se torna um passinho aí para quem não ia para o full por causa disso. né Agora não tem mais motivo, cara, 100% nota, no caso existe, faturador ali. existe um, um, um movimento que eu acho que é muito legal quando o nós adquirimos a KPL e na verdade a gente não, nunca é, é, faz aquisição de empresas a gente, eu sempre falo isso aí nós fazemos aquisições de, de empresas que tem bons desenvolvedores é de tecnologia então quando nós pegamos os bons desenvolvedores para desenvolver o nosso faturador já era um sinal de que o que nós queremos é que os vendedores se profissionalizem. E eu digo mais, eu acho que o vendedor do Mercado Livre, pela faixa que nós temos do programa de melhores vendedores, pelo programa de melhores vendedores, o que é o Mercado Livre Silver, o Gold e o Platinum, não seja MEI. Porque o MEI, ele vai estourar e vai dar um problema para você. Tem muita gente que passa por esse problema quando, quando é MEI e começa a vender no Mercado Livre então assim quer começar a vender é, no Mercado Livre tá começando é, nós somos uma empresa aberta para quem quer começar com CPF tá lá o cadastro CPF só que não dá mais é, para olhar para o vendedor que faz um faturamento de 100 mil mês bruto ou 150 mil e ele tá como bem gente pelo amor de Deus então assim é, é mais um conselho que eu dou formalize a empresa de vocês é, tem várias empresas que, que hoje ajudam na formalização Eu vou falar de uma porque eu sei que tem já a parceria com o Mercado Livre E eu, inclusive, já utilizo na minha empresa Que é a Contabilizei, eu gosto deles É, é uma startup, enfim Mas tem é, outras, né? Eu acho que você trabalha também com... Você tem uma Não tem? Você trabalha? É diferente é a sua? A gente... Não, a gente indica aqui Normalmente a contabilidade já tem contado, que é do Marcelão aí de São Paulo, que sabe operar legal, sabe abrir, é especialista em e-commerce. Mas eu deixo muito a critério, porque às vezes o cara tem alguém na cidade, eu não. A gente acaba nem indo muito, mas a contabilizei fez parceria até com vocês, né? Sim, e dá desconto aos vendedores, né? E é mais startup, enfim. Eu utilizei e o que acontece, na verdade, é mais do lado do empresário. É, realmente eu percebi Que, a, por exemplo Empresas como a Contabilizei Os contadores, eles começam a pedir um monte de coisa Pra gente, e a gente tem um dia tão corrido E a coisa, ela fica parada Pelo no, nosso lado, que a gente fica Ah, depois eu vejo isso, ah, depois eu mando isso ah, Então assim, corram com isso Ah, hoje eu estou Vendendo no Mercado Livre, mas eu ainda Não preciso emitir nota fiscal Amigo, corre com isso Você quer um conselho? Corre com isso não espera, não espera. Já começa a emitir sua nota, é, se você está faturando bem, não vai para o MEI, já vai para um regime normal, para um simples nacional, pensando lá na frente, pensando no fulfillment, que é o que está acontecendo hoje dentro do mercado livre. Então, é, isso é importante. Formalização, tem empresas que ajudam você de uma forma rápida, como a Contabilizei, e não só isso, mas também pensando em não ser MEI. Já vai para o Simples Nacional para evitar problema no fulfillment.